Papo Bitcoin apresenta Bitcoin News, tudo o que se passa no mundo dos Bitcoins. Olá, na nossa primeira notícia de hoje vamos falar sobre os 5 anos do Bitcoin. Em 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto apresentava o seu artigo fazendo uma crítica ao sistema financeiro que temos hoje, aonde é preciso sempre ter uma terceira parte envolvida nas transações financeiras e como ele resolvia o problema de todos os tipos de, de transações descentralizadas, peer-to-peer, -peer, que tinham sido tentadas anteriormente. E aí nascia então o Bitcoin. Nesse paper de nove páginas ele descreve como funciona o Bitcoin, como funciona a mineração, ele, ele, ele descreve de maneira bem direta como todo o processo funciona e é assim que tem funcionado até então. Cinco anos depois, e o Bitcoin é responsável por mais de 11 milhões de dólares em valor de mercado e mais de mil bitcoins já foram minerados. A moeda já passou por vários crashes, um deles recentemente, agora em dezembro de 2013, mas ela continua firme e forte, como vamos ver em algumas notícias que eu vou comentar hoje. Como, por exemplo, a nossa próxima notícia, que a Zinga começa a receber bitcoins. Para quem não conhece, a Zynga ela é uma das grandes empresas de jogos hoje em dia, ela já foi responsável pelos jogos de maior sucesso, do, principalmente no Facebook, um deles é o Farmville, Farmville 2, Cityville e vários, vários outros jogos, mas esses são os que chamam, chamam mais atenção. E os jogos, apesar de serem gratuitos, você pode comprar coisas nos jogos, então você você pode comprar tempo por exemplo porque esses jogos eles costumam ser jogos onde você tem um limite de tempo para fazer as coisas ou alguns itens para customizar algumas coisas dentro do jogo então eles estão começando a fazer testes e aceitar bitcoins nessa comercialização que acontecem dentro do jogo os testes já estão começando em algum, alguns países na Holanda por exemplo já tem os usuários que já conseguem ver as opções de pagamento o Bitcoin como uma das opções, então normalmente você paga com cartão de crédito, alguns acho que aceitam o Paypal, e isso está sendo feito juntamente com o BitPay. É uma adoção bem interessante e vai mostrar como o Bitcoin ele ganha disparado de outras formas de pagamento. Por exemplo, quando você vai pagar com cartão de crédito num jogo desses, você tem que ter todas as suas informações enviadas para o site, seu nome, número de segurança do cartão e um monte de de informações para que a operadora do cartão possa autorizar a cobrança daquilo. Isso demora tempo e tem a questão da segurança, você está enviando o número do seu cartão de crédito, aquela coisa toda. No caso do Bitcoin, é bastante simples. O cara tem uma conta, ele está logado, quer comprar algum item, aparece um código para ele, da que seria a carteira para onde ele vai depositar aquele Bitcoin, ele deposita... Na mesma hora, praticamente, o site já pode liberar a compra do item para esse usuário. Não tem que mandar informação, não tem que mandar nome, não tem que mandar número, não tem que ir para outro site, porque o site é mais seguro, não tem nada disso. Isso é um grande avanço na adoção do Bitcoin e eu realmente eu espero ver isso bem mais forte em vários outros jogos, principalmente desse tipo. Próxima notícia, o candidato ao Senado no Texas vai aceitar Bitcoin como doação em campanha. Pois é, o republicano Steve Stockman vai aceitar Bitcoins para sua campanha. Ele falou que, para ele, dinheiro digital é sobre liberdade. Liberdade de escolher o que fazer com o seu dinheiro e a liberdade de manter o seu dinheiro sem ser influenciado pelas as pessoas que imprimem o dinheiro ou por força de regulação. Detalhe é que, em novembro, a Comissão Federal das Eleições, que eu imagino deve ser tipo o TSE aqui, Tribunal Superior Eleitoral, analisou a possibilidade de campanhas eleitorais receberem doações em bitcoins, só que não houve uma decisão final. Então a coisa está meio indecisa, ele, ele disse que ele vai aceitar, mas como não existe nenhuma proibição, mas também não existe nenhuma regulação, está todo mundo meio sem saber. Vamos aguardar né, até chegar às eleições para ver como é que isso desenrola. Por falar em liberdade, a próxima notícia é do banco JP Morgan Chase, que enviou uma carta aos seus correntistas dizendo de novas normas que entrariam em vigor em novembro de 2013 e uma delas é sobre a movimentação de dinheiro, dinheiro vivo. Você não pode fazer saques durante um mês que ultrapassem, no total, 50 mil dólares. E isso vale para pequenas empresas. Então, você imagina uma empresa que prefere movimentar dinheiro vivo por causa da cobrança de taxas, etc., agora tem um limite de 50 mil dólares para poder retirar, por exemplo, da sua própria conta. Então, se a empresa tem na conta 200 mil dólares, ela não consegue retirar mais de 50 mil durante todo o mês. Outra coisa interessante da medida é que você não pode fazer transferência para outros bancos e absolutamente nenhuma transferência internacional. Na verdade, eles até deixam você ultrapassar esses 50 mil, mas para isso você tem que fazer um upgrade na sua conta e, e ir para uma classificação de uma conta que você tem que pôr mais dinheiro na conta, é cobrado bem mais taxas e aí você consegue fazer um saque maior. Uma das alegações dele é que transferências internacionais e dinheiro vivo são operações de risco, o que é algo muito estranho, né? operações internacionais, tudo bem, mas dinheiro vivo quer dizer que eu sacar o meu dinheiro da minha conta é algo de risco? Risco para quem? Né? Só se o banco tiver com problema financeiro e não tiver o dinheiro que eu quero retirar, o que, na verdade, hoje em dia é muito possível, já que ele deixa, por exemplo, você fazer movimentação com cheque ou movimentação de uma conta para outra dentro do próprio banco. Isso levantou um sinal muito forte para os correntistas que o banco provavelmente esteja sem dinheiro nenhum em caixa para conseguir honrar o dinheiro que está nas contas. Para você ter uma ideia do tamanho da brincadeira, não estou falando de qualquer banquinho não. Esse banco JP Morgan Chase é uma subsidiária do JB Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos e em ativos ele é o segundo maior banco do mundo. Ele tem 260 mil funcionários, quase 261 mil funcionários e opera em mais de 85 países e você não pode fazer uma transferência internacional com esse banco. Eu vou postar um vídeo sobre um cara que ligou lá para o banco para poder é, tirar a dúvida de, da, do que estava acontecendo. O vídeo está em inglês mas o cara faz várias perguntas e tem respostas realmente absurdas. Uma delas, por exemplo, é que o pessoal do, do banco, gerente, etc., eles não sabem por que, que essa medida está sendo feita, eles não entendem muito bem o porquê da medida, eles apenas seguem porque foi isso que foi mandado eles fazerem. Então, tem coisas do tipo, ah, por que, será que, quer dizer que se eu depositar 100 mil dólares na minha conta, eu não posso retirar esses 100 mil dólares? Aí o cara responde, não, até pode, mas você vai ter que pagar uma taxa por isso. Ah, mas e se eu depositar, sei lá, 500 mil dólares, eu vou ter que demorar 10 meses para conseguir sacar esses 500 mil dólares? Ah não, se você, você pode até, se você pode fazer isso no primeiro mês, a gente vai te cobrar umas, umas taxas por isso, mas se você continuar fazendo meses seguidos, sacando esses 50 mil, a gente vai ter que subir você de categoria e você vai ter que pagar mais taxas para poder tirar esse esse dinheiro então olha para você ver o nível do absurdo e isso aconteceu de maneira totalmente arbitrária que é uma das coisas que quem é a favor do Bitcoin advoga você está à mercê dos bancos aonde está o seu dinheiro então se o banco um dia resolve baixar uma medida dessa é muito complicado você discutir e dizer Ah não, eu não quero, eu não aceito, vou, quero me dar, vem cá me dar meu dinheiro. Não é bem assim que funciona. E lá eles estão vendo isso. Fico imaginando a cara dos correntistas uma hora dessa. Na próxima notícia tem um cara, um britânico, que perdeu um HD com 7.500 bitcoins. Para quem escutou os outros episódios, sabe que os bitcoins não estavam dentro do HD do cara. O que tinha dentro do HD do cara eram as chaves, que davam ele o direito de gastar 7.500 bitcoins. Esse cara, ele me mexeu, mexeu com os bitcoins em, por, lá, por volta de 2011, teve alguns, minerou alguns bitcoins, guardou alguns bitcoins e resolveu simplesmente jogar fora o HD. Ele falou que nunca tinha feito isso na vida, jogar fora assim, um HD, ele sempre guardava. Mas esse ele resolveu jogar fora e esqueceu de fazer backup do HD. Quando o preço do bitcoin explodiu, ele lembrou, lembrou que tinha bitcoins e quando foi procurar, obviamente, o HD já tinha ido para o lixo. Ele foi para o lixão mais ou menos uns 3 meses depois de jogar fora e descobriu que o HD dele deve estar embaixo de mais ou menos um metro, um metro e meio de lixo. Então agora virou uma caça ao tesouro, porque quem achar esse HD vai ter acesso aí a pouco mais de 15 milhões de reais em bitcoins. Gostaria de fazer um parêntese aqui, eu gosto sempre de ressaltar isso, se ele tem 7.500 bitcoins, a conta que a gente normalmente faz, ela é muito simplória. Né? A gente pega o valor que está o bitcoin naquele momento, multiplica pelo número de bitcoins e esse é o tanto que eu tenho. Na verdade, na verdade não é bem isso, porque se o cara tentasse vender hoje 7.500 bitcoins, principalmente no mercado brasileiro, ele não ia conseguir nem comprador para esse tanto de bitcoins. O que ele poderia fazer, por exemplo, é ir a alguma loja que compra com bitcoins, aí sim ele ia conseguir gastar esses quase 15 milhões de bitcoins na loja, mas transformar isso em real ele não ia conseguir. E isso vale para qualquer moeda, isso não é só o bitcoin. O bitcoin ele é um exemplo porque a oferta dele ainda é muito baixa, mas proporcionalmente se você pegar uma, qualquer tipo de moeda, o dólar, por exemplo, se você tentar vender aí 50 milhões de dólares, por exemplo, de uma vez, você não consegue transformar isso em real numa conta simplória de ah, o, real, o dólar tá 2,30, 2,30 vezes 50 milhões. A conta não funciona bem assim, você vai causar aí um, uma queda no mercado. E no Bitcoin não muda, é a mesma coisa. Agora, se você puder comprar direto em Bitcoin, aí sim você tem condições de comprar algo naquele valor alto. Por exemplo, você pode comprar uma das casas que estão sendo vendidas na Austrália por um milhão e meio de dólares você poderia comprar ela com esses bitcoins. A próxima notícia é apenas uma frase, na verdade de uma entrevista que também tem o link na descrição, o vídeo está em inglês, mas o cara fala o seguinte, se 1% dos ativos que estão em paraísos fiscais fossem convertidos em bitcoins, cada bitcoin valeria 2.8 milhões de dólares. Só para ter uma noção do que seria. Quer dizer, 1% que seria muito mais vantagem para quem tem esses ativos em paraísos fiscais, né? o cara poderia trazer os ativos para o controle dele ao invés de ficar lá, e se resolvessem trazer só 1% desse valor e transformar em bitcoins, cada bitcoin valeria 2.8 milhões de dólares. Minha dica de hoje é gift.com, é um site que vende cartões presente já falei sobre ele em um episódio, mas a ideia é que você vá no site e compre os cartões presente usando bitcoins. Eu usei, já usei o da Amazon, mas tem uma pancada de loja lá, então se interessar é um lugar interessante para olhar. Infelizmente os cartões são muito lá de fora, mas para quem compra na Amazon, por exemplo, já, já compensa. Então é muito simples, você faz a sua compra no, na Amazon, quando você vai fechar a sua compra, você vai lá, compra o seu cartão em Bitcoins e usa aquele cartão na mesma hora, então você nem tem o problema da volatilidade que muita gente preocupa e vai acabar saindo desse, dessa cobrança gigante que tem de IOF quando você faz uma compra internacional, porque a cada compra que você faz 6,38% da compra você paga de imposto. Por último, eu vou comentar como andam os preços no Maltgox. Ele variou de 925 a 1030 dólares. E no mercado Bitcoin ele chegou à máxima de R$ reais. Está sendo negociado agora para compra de R$ 2.297. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.